Bom, boa noite a todos e a todas, nós vamos começar aqui mais um, mais uma roda de conversa, não ao um golpe fora tempo A gente faz essa roda de conversa segunda-feira, sempre discutindo um pouco da conjuntura Na semana passada caiu um ministro no meio da nossa transmissão, a gente deu um informe aqui né? É. E Bom, hoje, por enquanto, não derrubamos ainda nenhum ministro, se derrubar, se cair a gente vai dando um informe ao vivo aqui Bom, queria começar primeiro fazendo uma apresentação do Centro Cultural Esperança Vermelha, que é o espaço uh, onde estamos agora transmitindo. Uh, fazemos o um convite para que todos conheçam pessoalmente. Temos um Facebook Centro Cultural Esperança Vermelha, CCEV. O Centro Cultural é um espaço uh, gerido coletivamente, uh, que você pode, uh, aberto a, a, aos movimentos sociais, né? É, para quem quer fazer reunião, desenvolver atividades as mais diversas possíveis. Dia 12, que é o domingo, a partir do meio-dia, é, teremos uma parede política é, ao custo de 30 reais. Tá? O e-mail para contato é ccevermelha.com é, Também tem um curso de História da África, começou no sábado passado, muito boa a adesão, muitos matriculados, mais de 50 inscritos e um curso muito legal. E no sábado que vem, a aula sobre o islamismo africano com Antônio Filogênio. E tem um site também por onde você está vendo essa transmissão, página13campinas.org, você pode fazer perguntas durante o debate de hoje se você quiser. A nossa conversa de hoje, é, hoje, tem dois acontecimentos dentro do PT na semana passada que nos motivaram a fazer a conversa no dia de hoje, discutindo um pouco os rumos do Partido dos Trabalhadores no Brasil. É, muita gente pergunta, questiona, né, como é que fica o PT agora, como o PT se abalou com tudo que aconteceu, como é que isso vai influenciar, como vai ser o processo eleitoral. Né? E dentro do PT, as direções do, do PT estão se preparando eh, o partido para convocar a militância do PT para fazer esse tipo de debate. Né? Eh, então, na semana passada a executiva nacional do PT tinha ficado encarregada de chamar um encontro nacional do Partido dos Trabalhadores que foi encarregada pelo Diretório Nacional em reunião da executiva nacional na semana passada foi agendado um encontro nacional do Partido dos Trabalhadores. E aqui, na cidade de Campinas, nós sabemos que tem eleições municipais eh, que começam agora em agosto, né? um período eh, menor do que eh, a gente eh, pôde participar nas eleições anteriores, por mudança na legislação. Então, esse ano serão 45 dias e não 90, né? um processo eleitoral um pouco mais curto. E nós temos que preparar o partido para intervir, no processo eleitoral desse ano Então o PT de Campinas também vai fazer um encontro municipal Não é um encontro municipal preparatório Para o encontro nacional do PT ainda O encontro nacional do PT vai discutir Programa, estratégia, tática do partido né, à luz das mudanças e da, do que tem acontecido na conjuntura nacional O nosso encontro municipal vai discutir a tática eleitoral no Partido dos Trabalhadores na cidade de Campinas agora no segundo semestre, tá? Então a ideia dessa conversa é dar um informe dos encontros nacional e municipal e mostrar um pouco para a militância do PT para adiantar uh, um pouco o que está sendo discutido né, e o que vai ser pautado nesses encontros uh, que vão uh, pensar aí e... e Tomar decisões muito importantes para o futuro do PT, na cidade de Campinas e no país. Bom, vamos lá então. É, começando pelo encontro nacional, tá? É, o encontro nacional do PT foi definido pela Instituição Nacional para na dia 9, 10 e 11 de dezembro, tá? Para depois do processo eleitoral. É, a previsão é que 600 delegados sejam eleitos para acompanhar esse encontro nacional é, houve uma polêmica no Diretório Nacional sobre essa delegação se ela seria eleita em um processo eleitoral novo ou se seriam é, os mesmos delegados que participavam recentemente recentemente, tão recentemente no ano passado do Congresso do, do Partido dos Trabalhadores esse encontro Nacional do PT é um encontro extraordinário. Ele não estava previsto, né? ele acontece em função da crise, pela demanda, pela necessidade de urgência né? da agenda nacional. Então, tem delegados que serão eleitos no dia 27 de novembro em chapas nacionais, através de voto direto e secreto. Tá? Esse processo eleitoral vai ser organizado por uma comissão eh, organizadora que envolve quatro secretarias do PT. A Secretaria Geral, a Secretaria de Organização, a Secretaria de Finanças e a Secretaria de Informação. Tá? Ao longo do, do, do, do tempo, daí, mais informações serão dadas a respeito do, desse ponto nacional extraordinário. Mas aquilo que a gente já tem eh, definido, nós podemos passar aqui. Foi criado um GT de mobilização da conjuntura. A função desse GT é, durante esse processo, que, que cuidar para fortalecer a intervenção do Partido trabalhadores nos movimentos que, que estão sendo organizados de resistência contra o golpe que foi dado é, desse contra a, a Dilma e o governo do PT. É, não que de mobilização de o coordenador é o Romênio Pereira, tá? E pela situação da esquerda faz parte do Elias, Não vou citar a lista toda, mas o site do prefeito, que tiver curiosidade, pode consultar lá. É, a ideia é, como falei, fortalecer e organizar a presença do partido nas diversas mobilizações contra o golpe. Ah, uma das questões que está em debate, né? É, para esse encontro nacional extraordinário, é sobre é, a obrigatoriedade de realização de encontros no município. Isso é uma coisa que nós temos tomado a iniciativa de pautar e que inclusive foi aprovado o dependimento do Rio Grande do Norte. Então, é, aqueles que tiverem nos é, assistindo de escrito, na semana passada tinha gente que não era assistindo, né? a é, gente fazer uma pressão dos estados para que aconteçam um os encontros presidenciais para acumular debate para organizar o processo eleitoral tirar os de delegados do encontro nacional extraordinário com bastante debate político tá? já aconteceu no Rio Grande do norte e é possível certeir é, eu vou voltar depois nessa discussão nacional mas eu vou fazer um, um, uma pausa antes de voltar para falar do Encontro Municipal do PT. Aqui em Campinas, o uh, Diretor Municipal do Partido dos de Trabalhadores definiu no, no sábado, uh, em sua reunião municipal, o um Encontro Municipal do PT para dia 18 de junho. Esse encontro já está pertinho. E a ideia desse encontro é preparar a intervenção do partido nas eleições municipais. A pauta é tática, estratégia eleitoral, política e aliança né? é, nas eleições municipais. Márcio Portman segue sendo nosso candidato a prefeito da cidade de Campina. o encontro vai reafirmar é, essa discussão, mas o Partido dos Trabalhadores saiu da reunião de diretório muito unificada em torno da candidatura do Marcos Boschmann. Não há ninguém mais é, pleiteando a candidatura. Todas as nossas forças políticas, os quadros do Partido Trabalhador Trabalhadores, é, há um consenso e, tanto, é positivo, de que o melhor candidato do Partido Trabalhador Trabalhadores é o Marcos Boschmann. Ele também está convencido a ser candidato. Então, no dia 18, nós vamos confirmar essa candidatura e preparar os preparativos iniciais né, no processo eleitoral. Ah, bom, Então é isso. No né? âmbito municipal, nós vamos discutir política de aliança, mas sem muita polêmica. Né? Tem uma resolução municipal do nosso último ponto que definiu que o Partido dos Trabalhadores de Campinas deve se restringir a dialogar com partidos que fazem oposição ao governo do João José. A leitura do PT Campinas é que o governo encabeçado pelo João José e o PSB, como vice do PSB é um governo de direita, um governo que retira direito, um governo que está sucateando é, a máquina da Prefeitura, o Estado é, aqui no município de Campinas e ele tem uma greve em todos os seus momentos que tem pautado essa questão também e a leitura do Partido Trabalhador é que o PT tinha que fazer oposição ao Mônus só dialogar em relação à política da aliança só dialogar com partidos que fazem oposição ao governo. isso por si só já limita vista bastante um é, leque de, de, de possibilidade né? é, de qualquer forma a já tem uma questão em aberto em relação ao PCdoB, é, que, por enquanto, ainda não decidiu sair, não tomou uma decisão de sair do, do Governo de Bona, mas que é é uma possibilidade, visto que a nossa aliado nacional e, e teve com a gente na fronteira é, resistindo um o outro golpe. Né? Então, é, o PCdoB é, saindo, do governo Zona, automaticamente há uma possibilidade do PT dialogar. Agora, sabemos que isso é muito difícil e nós já estamos nas vésperas do, do processo eleitoral, e então isso deve é, ser pautado no encontro municipal, mas é, acho que ninguém alimenta mais grandes ilusões com relação a isso e é muito provável é, ele é um cenário mais provável que o Partido dos Trabalhadores de Campinas é, em frente o processo eleitoral é, com o vice do, do próprio Partido dos Trabalhadores e uma chapa é, isolada né, sozinho com uma chapa é, o que também não teria exatamente uma novidade né, nós na campanha de Tominho nós verejamos de Tominho uma chapa que tinha um na vice, né? Depois logo na sequência do PSTU. Não, não, não. não, é uma regra do PSTU. PV e PSTU. Na composição, mas não é, na final. Ah, tá. O <risos> é, vice batata, a gente se concentra. Depois <risos> você fica <risos> registrado. Não, não, só fiz a correção. Tá ok. E... Bom. É... Então, essa discussão municipal. No âmbito nacional, o é, um encontro não vai acontecer antes do processo eleitoral, né? Então, vamos, então, a prioridade nesse momento, como são eleições municipais, a prioridade nesse momento é a discussão municipal, que já está atrasada, né? Toda essa crise, enfrentamento contra o golpe, e tudo que a gente viveu nesse primeiro semestre atrasou bastante a nossa intervenção no processo eleitoral local, né? Deixamos de acumular eh, bastante porque estávamos empenhados na luta contra o golpe. Acho que o momento agora é do Partido Trabalhador nos, nos municípios todos se voltar um pouco para essa tarefa eh, municipal. De qualquer forma, já tem um debate nacional em curso e ele vai ser feito durante o processo eleitoral, inclusive porque ele incide sobre o processo eleitoral. Né? Nós vamos fazer campanha para os nossos candidatos nos municípios uh, diante de uma crise econômica diante de um presidente em sem voto, que foi assumir o poder uh, usurpou né, através de um golpe e não é nesse cenário que nós vamos fazer as campanhas municipais, nós vamos fazer campanha denunciando o golpe né? uh, isso se o senado uh, não aprovar a volta da Dilma, que né? também é uma discussão que está em curso aí, mas nós vamos falar sobre isso, com certeza teremos oportunidades em outros momentos de discussão de conjuntura que a gente vai fazer no futuro. Bom, é, então, bem rapidinho, para a gente abrir uma conversa, é, falando um pouco sobre o que está em discussão no, em relação à conjuntura nacional. Recapitulando aqui é, algumas questões, o né? é, um grande debate que o PT deve fazer no, no segundo semestre no seu encontro nacional depois das eleições, esse debate ele vai ser feito, ele já está sendo feito, ele vai ser feito durante o processo eleitoral e ele vai ser feito no encontro extraordinário do PT. É um debate sobre é, qual que é a nossa leitura em relação ao golpe, o que muda na vida do PT, se o PT muda de linha política, de programa, de tática, de estratégia, né? Como, como fica a nossa vida para o futuro é, em relação ao tudo que, o que aconteceu. Tem duas grandes é, posições propostas, é, né? E que se contrapõem, que é um setor do PT que entende é, que a estratégia colocada até esse momento que ela deve ser mantida, e um outro setor que já vem defendendo isso é, há bastante tempo, mas que agora nesse momento mais do que nunca é, vai enfatizar é, uma cobrança para uma mudança de, de estratégia por parte do partido. Mas que mudança é essa? O que nós estamos falando objetivamente? Né? Ah, creio que todo mundo... Tá, se recorda que no ano passado eh, teve um o congresso do PT onde foi votado se o PT mudaria ou não de política econômica eh, a, a, o congresso aconteceu no contexto eh, da nomeação do Levi na fazenda eh, a política de ajuste fiscal eh, as MPs que retiravam alguns benefícios trabalhistas eh, então todo aquele contexto eh, de retrocesso e, e do que a gente chama de cavalo de pau, porque nós ganhamos a eleição fazendo um discurso é, total, totalmente para a esquerda e, no entanto, quando a Dilma assume, ela toma algumas decisões, é, na verdade, ela adota um programa econômico que foi derrotado nas urnas. Essa aqui é a leitura que a gente faz. Então, no ano passado, no Congresso do Partido dos Trabalhadores, essa discussão aconteceu, e naquele momento, por 55% contra 45%, decidiu-se que a política deveria ser mantida. Né? Esse debate nós vamos continuar fazendo, principalmente nós que acreditamos que a manutenção daquela política econômica ajudou a desgastar o apoio ao governo e nos levou a essa situação de perder a votação do Congresso e de perder base social, né, na, na sociedade, e a partir disso, toda a crise institucional que vem em seguida. Uh, em 2011, acontece uma mudança. Uh, antes de 2011, nós já apontávamos que a política de conciliação de classe ela era possível naquele contexto que a gente vivia. Foi possível, através dela, garantir uh, políticas sociais, alguns benefícios eh, que, por conta da conjuntura eh, econômica favorável, o cenário externo, eh, o boom das commodities né, e como isso afetou o nosso país, foi possível fazer a política que muitos chamam de ganha-ganha, né, sem mexer nas, nos privilégios e nos interesses de quem lá no andar de cima, a gente garantir eh, alguns eh, Benefício, não, uma ascensão é, principalmente ao consumo, mas também através de políticas sociais para quem está embaixo da pirâmide. Isso foi possível porque o cenário permitiu, mas a gente alertava desde aquele momento que quando o cenário não estivesse tão favorável, que no momento seguinte nós teríamos problemas para manter uma política de conciliação de classe onde todo mundo ganha. Porque aí acirra-se a luta de classes, porque quando alguém tem que perder, farinha a boca, meu virão primeiro, né? E, então, em 2011, o grande capital começa a mudar de postura e muitos setores da sociedade que vinham nos, é, nos tolerando até então, passam a adotar uma postura mais hostil em relação ao PT e ao governo. E aí, a uma ofensiva, né? Que, é contra o Lula, contra a Dilma contra o governo, contra o PT mas de uma forma geral é contra a classe trabalhadora no Brasil é, essa ofensiva envolve aparatos de Estado né, algumas figuras aí dentro do, do judiciário, envolve o partido da mídia né, o, o que chama-se chama também de, de PIG, o partido da imprensa golpista, um é, destaque aí muito forte para a Rede Globo é, envolve a direita é, na sua representação partidária, que é o PSDB, principalmente, mas não só o PSDB, envolve o grande capital nacional e internacional. É, quando a gente fala da direita partidária, num determinado momento envolve também setores da direita que fazem parte da coalizão do governo. Né? É, é a partir dessa ofensiva e que, percebendo... O, a perda de apoio popular na sociedade, principalmente após o, o cavalo de pau que foi dado no início do ano passado, quando a Dilma vai e toma medidas na economia na contramão do que havia anunciado durante a campanha, de, de é, daquele programa que nós defendemos no processo eleitoral, é essa ofensiva que vai resultar no golpe, essa ofensiva que ela acontece na América Latina de modo geral e inclusive com, em alguns países com características muito parecidas com o que aconteceu aqui no Brasil e no fim acontece o golpe. O golpe ele é contra a soberania nacional, ele é contra a integração regional, contra a democracia, é contra direitos sociais e contra liberdades. Né? É, quando a gente fala por exemplo, de integração regional e de soberania, nós estamos falando de interesse, é, interesse imperialistas, principalmente, é, com relação a BRICS, Mercosul né, e todos os projetos que possam se contrapor aos seus interesses aqui na América Latina e no mundo todo, de forma geral. Não é por acaso que o José Serra, assumindo é, as relações exteriores, já começa a construir Uh, fechamento de embaixadas no, no continente africano e começa a reposicionar uh, o Brasil, o país, no, no contexto internacional. Uh, do ponto de vista da democracia, das, das liberdades, né, já é visível uh, como que os movimentos sociais, uh, uh, existe uma ofensiva, uma né, maneira truculenta, como tem sido reprimido. Né? É, tivemos recentemente é, alguns assassinatos de lideranças do MST e, alguns dias atrás, acho que inclusive foi no dia da nossa última conversa sobre conjuntura aqui, é, o MTST foi retirado de uma manifestação na porta do, do presidente Temer de uma maneira bastante violenta. né E sem falar em outros abusos, né aqui no estado de São Paulo está rolando, por exemplo, desocupação de escola sem eh, mandato, sem decisão judicial para isso, né? E, e tem a fala do Alexandre Moraes, que era secretário de Segurança aqui do Estado de São Paulo, que agora é o ministro da Justiça do Temer, dizendo que nenhum direito é absoluto. Quando ele fala que nenhum direito é absoluto, ele não está falando do direito à propriedade privada, naturalmente, né? Ele está falando de, de outros direitos é, civis, direitos sociais né? direitos humanos com certeza né? é, então isso já está posto e o Alexandre Moraes nós, nós sabemos que é, é foi advogado do, do Eduardo Cunha e sabemos também da sua ligação com o PCC aqui no estado de São Paulo né? é, e por fim os direitos sociais né? é, a questão da CLP é, as políticas sociais nós resistimos durante muito tempo e agora é, o golpe, é, o plano dos golpistas é esse, né? é nos caçar, é revogar conquistas sociais que nós alcançamos, seja na Constituição de 88, seja depois através dos governos do PT. Então, durante todo esse tempo, nós dizíamos que a estratégia é, que o PT adotava, que tinha sido possível, tinha permitido ao PT avançar em determinada conjuntura, nessa mudança eh, e nesse acirramento da luta de classe que nós vivemos atualmente, que não seria possível. Né? E, e as medidas que nós tomamos no sentido de fazer concessões para o lado de lá, não surtiram efeito, não trouxe apoio do lado de lá para o lado de cá, e também eh, acabou atacando a nossa própria base social, a base social do governo, e tivemos muita dificuldade, inclusive, para reagir nas ruas ao, ao golpe, né? E o momento que talvez tenha sido decisivo foi a prisão do Lula, por toda a sua simbologia. E foi um momento que a ficha caiu e que todo mundo percebeu o que estava em jogo no, no país. Mas até então estava muito difícil mobilizar, mesmo a nossa base social, para fazer um enfrentamento contra o golpe. Né? Então, esse debate ele vai ter que acontecer de alguma maneira. No ano passado, nós perdemos esse debate no Congresso do PT, mas esse debate lá na frente ele vai se repetir, porque é, ele é inadiável e sobre qual a estratégia que o PT deve adotar. E aí é discutir mesmo se o PT é, se pretende, se reivindica e se pretende como partido socialista ou não. Né? é a discussão sobre o programa democrático popular, que o PT abandonou, porque mesmo no cenário favorável não foi possível fazer reforma estrutural, por exemplo, como a gente apontava no programa democrático popular. Né? Nós vamos ter que debater todas essas questões. Tem um setor do partido que acha que o problema, é, para justificar não mudar a estratégia, acha que o problema foi falta de de conciliação, ou que conciliamos pouco, ou que fizemos pouca concessão para o outro lado, mesmo depois de tudo que aconteceu. Né? Então, aí é, cai principalmente no lulismo, né, nas críticas, a Dilma dizendo que o perfil dela é, que é complicado, parece que é o, o gênio, a personalidade da, da, da Dilma é que nos levou a essa situação como se, não, se ela não fosse fruto é, de uma luta de classes. Né? E, então, o, a discussão é que nós fizemos poucas concessões e que a Dilma não sabia conciliar como o Lula sabia, desconsiderando é, a conjuntura e análise concreta da realidade concreta no nosso ponto de vista. Nós acreditamos é, que nós temos que fazer esse debate e que, é, do nosso ponto de vista, nós temos que mudar a estratégia, não é à toa que nós é, estabelecemos como uma palavra de ordem, como uma bandeira, né, PT para tempos de guerra. Né? E o principal papel do presidente do partido, das direções do partido dos trabalhadores é se preparar para a guerra, porque é isso que está em andamento no, no país, com o acirramento é, da luta de classes. Né? E porque hoje está colocado é, notícias que estão circulando sobre senadores que estão demonstrando arrependimento público, é, até que ponto isso não é um mecanismo para barganhar mais coisas com o Temer, nós não sabemos. Né? E, mas, como a diferença foi pequena na primeira votação e agora é, não é apenas maioria simples, é necessário dois terços, então eles tiveram, acho que 54 votos, né? e se eles perderem, por exemplo, votos com é, 55, precisavam de 54 e tiveram 55, isso. Então, se eles perdem dois votos nesse cenário, começa a ficar complicada a situação para eles. Né? Depois que o, o Cristóvão e o Romário vieram a público, é, fazendo críticas aos rumos do, do governo tentando estabelecer uma diferenciação acendeu uma expectativa de que de repente alguns senadores possam mudar de voto. É, esse trabalho é um trabalho institucional nossos senadores, nossa bancada vai ter que atuar lá dentro do Senado nossa parte é ocupar as ruas e fazer o debate com a, a, a sociedade brasileira e, mas sempre de olho no que está acontecendo no Senado da nossa parte nós temos que discutir o que acontece se a Dilma voltar uma né? hipótese é, eventual aí é da Dilma voltar, o que, que a gente faz né? esse é um debate que vai ter que acontecer dentro, part... dentro do Partido dos Trabalhadores porque voltar para uh, reeditar aquilo que nos trouxe a essa, essa crise e que uh, nos trouxe até o golpe uh, creio que não seria o mais correto nesse momento mas esse é o debate que nós temos que fazer E, e que é, daqui Para os próximos meses Ao mesmo tempo que a gente faz campanha E, e denuncia o golpe Nós vamos estar tá conversando sobre isso Então eu vou encerrando por aqui Quem está assistindo a transmissão Pela internet e quiser mandar pergunta Fica à vontade é, Tem o um link aí no próprio site tá? Super simples para perguntar Sua pergunta é super bem-vinda E contribui E nos ajuda bastante e aqui, para os que estão aqui presentes, a gente vai abrir para perguntas, questionamentos, divergências, e, enfim, está aberta a nossa rodada de, de diálogo para a gente conversar sobre esses temas.